Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do álbum do George Michael, o segundo álbum Listin Doubt Prejudice, volume 1 um. Listing you Doubt Prejudice, volume 1, um, é o segundo álbum de estúdio do cantor pop britânico George Michael, lançado em 1990. O álbum contém o grande sucesso Freedom, lançado depois do enorme sucesso de Fate. Este álbum mostra o artista mergulhado em uma crise de identidade e uma súbita tentativa de tentar transformar sua imagem em um cantor mais sério e ainda assim manter as boas vendas. O álbum foi aclamado pelos críticos, mas teve pouco sucesso comercial em comparação ao anterior, vendendo somente 8 milhões. Durante o lançamento do álbum, Michael entrou em conflito com a gravadora Sony. E em consequência, a divulgação foi prejudicada pela gravadora e pelo próprio cantor. O álbum contém 10 faixas, contendo o grande sucesso Freedom. É isso aí galera, esse foi o review do segundo álbum de estúdio do cantor britânico George Michael Listen e o Doubt Prejudice Volume 1. Se você curtiu, deixe seu like se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.